João. Fala, Ailton. Hoje essa brincadeira ah. irá mostrar um novo horizonte, um novo caminho. É, <risos> mano? Tá ficando louco, rapaz? Solta aí o teu que aprontar aqui. Esse aí é um o Que vai. É isso? Levanta esse braço aqui. Que Levanta isso? esse braço. Baixa ele. Levanta o outro. Vai. Que Bate isso? esse pé aqui. Quero ver. Isso. O outro agora. Bate o outro pé. Isso. Agora bater nos dois. Sim. Vai bater nos pés. Levanta os braços. Vai, Sim. vai, vai, vai. vai. <risos> tá ah, não gosta de dança não, meu? Ai, como é focado esse Ailton, bicho! Olé! Olé! Pega a mão, rapaz, vai! vai. O que é um assalto! O cara pensa que é um assalto! história é essa, rapaz? Vai, bate a perna! Bate a perna, eu quero ver! Bate, rapaz, com força! Bate a outra também! Vem pra cá, sem ninguém ver. Vem pra cá, rapaz. Vai, começa a bater. Vai, rapaz. Bate. As duas. Vai, vai, vai. Bate. vai, no carro, você vai. Isso, bate nos pés. Quero ver. Bate nos pés. Vai, vai, vai. O que foi, meu irmão? Você não gosta de dança? É muito bom, muito bom. Não gosta não, mano? Ele é muito bom, Mayuto. É muito bom. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. É uma ação, assim. rapaz, leva pra trás. vai, rapaz. Quer essa não quero essa carteira, não, rapaz. Vai, solta, ali. solta ela, solta ela, rapaz. Levanta o braço, vai pra frente, vai. Vai, abaixa os braços agora, quero ver. Levanta os braços, é melhor assim. Vai, levanta uma perna, a outra. Isso, levanta os braços e as pernas juntas! vai lá. Vai, vai rapaz. Vai, vai, vai rapaz. Vai, vai. É muito folgado, viu? O que, que foi? Só terra, é só uma dança. Cara. Não, Esse meu. domingo você Sim, vai vir muito, não opa, falei? Opa! opa. Ih, vai apanhar! O oh, oh, que, que é, rapaz? Ele você gosta de apanhar, é. ele gosta de apanhar! vai é, então, rapaz! Vai, vai, rapaz, levanta a mão! Levanta a mão, rapaz! Vai! Não olha pra trás, não! Tá olhando pra trás por quê? Olha pra frente! Vai, rapaz! Abaixa os braços! Tá todo mundo olhando aqui, ó! Por exemplo, pode passar... Levanta os braços! Ninguém mais tá olhando! Você só tá agora! Abaixa os braços! Melhor, levanta! Não precisa exagerar, agora levanta uma perna, levanta, isso, abaixa, levanta a outra, com os braços levantados, você tá esquecendo disso, agora fica batendo os pés, vai, para disfarçar, isso, devagar, devagar, no ritmo, vai, vai, quero ver, quero ver, quero ver, vai, vai. <risos> Cabeça. Por quê? Você sabe nem brincar? Que brincadeira é idiota? Você espanhola, eu, lá, eu, não consigo... eu não espanhol, Aliás, só queria te ensinar, meu. Você não sabe nem dançar. Ah, você sabe? Então ensina. Você... Então eu faço, como é que é? Vamos dançar então, é <tos> <lá>. ah, <tos> <a tos> Verdade assim mesmo. Parabéns, hein? De bom, né, meu? Mas sabe o que ia Muito bem, amigo. Foi pra você participar do programa do João Cléber Manda um abraço pro João oh, ali. Meu amigo. Ali naquele carro lá tem oh. uma